nós estamos a pleno vapor nesse terceiro livro e no mundo de hoje a alegria de chegar aos 20 anos ela é infinita não é fácil na indústria de tecnologia ser protagonista por 20 anos seguidos não é fácil na indústria de tecnologia crescer durante 20 anos seguidos não é fácil na área de tecnologia se renovar inovando durante 20 anos mas eu sinto hoje que nós somos uma startup depois de 20 anos. A quantidade de novas ideias, a quantidade de novos produtos e serviços que a gente oferece aos nossos clientes e a quantidade de ideias que a gente tem para implementar nos próximos anos, me dão a certeza, me dão a tranquilidade que nós temos um brilhante caminho de crescimento ao longo dos próximos anos. E eu espero, com isso, ver por muito, muito tempo uma curva exponencial de crescimento para a nossa companhia.